Galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra falar que você tem que clicar na, aqui no gostei no, ou no like, você tem que clicar aqui em inscrever-se, ativa o sininho, vem aqui em compartilha, manda no Facebook, Twitter ou algum na rede social e agora pode assistir o vídeo Fala velocistas, velocistas, de boa? Quem fala? Eu com mais um vídeo Hoje eu paguei Pra trazer Clash Royale Tá, acho que eu me empolguei muito <risos> Nossa, amor E, cara Vocês precisam, por favor, pesquisa Esse grupo aqui Esse clã aqui Kjeg Clash Se você vir aqui em buscar E fazer assim Kjeg Clash Aí vai em buscar E vai ser o primeiro Tá vendo aqui, ó Aí você pode entrar E como vocês estão vendo Ó Eu sou co-líder do grupo E eu sou Eita, por ela Ah tá, mano Eu sou co-líder, né eu sou um co-líder Meu amigo, que é o Luiz É o Luiz? Sim, vocês conhecem ele Ele acabou de fazer um vídeo De Clash Royale Faz pouco tempo Algumas horas, na verdade Ele é o líder Porque era uma menina a líder Só que ela saiu do clã Aí ela se ferrou Agora é ele E eu sou o mais alto Do Sarena 8 E eu sou co-líder E eu nunca fui segundo em um clã mas bora pra uma partida aqui. Galera, infelizmente eu já fiz o Royale Retro, tá? Desculpa. E olha essa carta que eu consegui, mano. No Royale Moderno. É o Royale Moderno, né? Royale Moderno. Eu consegui a carta da Arena 11, velho. Mas beleza, bora trocar aqui pra uma outra carta, eu acho. Mas eu vou ficar com essa. E bora uma batalha. <risos> Tomara que meu ódio não saia estourado, hein? Hum, beleza. Hum, é, vamos esperar o Elixir. Agora vamos esperar mais um pouco, é, né, esse cocô. Hum, tacou, bruxa. Hum, parabéns, cara. Eu vou deter essa Spark e Bruxa. O cara quase matou minha torre agora, velho. 1 um GG, nível 7. É um bosta quem tem nível 7. Ok. Olha isso, cara. Beleza, 5. Tá, não vai dar tempo, então já vai. Vamos colocar uma Princesa. Galera, desculpe se, sei lá, minha voz estiver um pouquinho estranha. Talvez esteja. Vocês podem perceber que eu tô um pouquinho rouco. De manhã eu tava mais. Nove da manhã eu acordei. E beleza. Esse lixo inútil levou minha torre. Cara, não tá carregando, mano. Infelizmente, galera, eu vou ter que carregar pelo carregador. E por isso, você vai ficar com o um áudio muito merda. Beleza, mano, não tem jeito, vou ter que fazer isso, trouxa, lixo inútil. Você vai morrer, vai morrer, vai morrer. Lembrando, galera, esse vídeo foi editado pelo computador. Tá? Vai, eletrocutadores! Aí, boa! E eletrocutar. Não consigo falar. Eletrocutado. Eu não sei! Droga! Por que isso foi acontecer agora? Urgh, que raiva! Nossa, mano! Beleza, o golem vai dar, o golem dá, o golem dá. Mas já Spark, a.. A bruxa, não. Spark a bruxa não vai dar. Aqui, mano. Vou ter que atrair eles. Um, dois, três. Seis. Ah, não, mano. Morte súbita Simplesmente ferrou Boa Moleque E agora, mano, com certeza Eu vou perder <risos> Bom, tomara que não, né Mas eu acho que eu vou Beleza E eu acho que agora é a hora do combo, hein, galera Será que é a hora do combo? Será que é o combo? Será que é a hora do combo? Hum, será que é a hora do combo, velho? Mano, por que eu tô fazendo essas vozes? Velho, será que é a hora do combo agora? Minguada. Do nada assim. Ah, mano, mentira, né? Nossa. Galera, me desculpe. Eu não consegui. For the Cara, olha isso. Cara, quantas. Nossa, mano. Uma, duas. Três. três, três. É, vê. Bora pra próxima partida, né, mano? Ah, é, velho, o cara é nível 10, mano. Que cocôzudo. Cocozudo é uma palavra existe essa palavra, velho. Ah, velho, golem! Ah! Mas que merda! Os caras ficam fazendo deck de golem. Ah, não. Golem e bebê dragão. A desgraça em pessoa. Que, meu Deus. É a desgraça, viva. Meu Deus, mano. Ah, não, mano. Quer saber? Eu nem ligo mesmo Vai morrer Você vai morrer Vai morrer Ok Cara, vocês podem ver, né? Que meu deck é bem bosta <risos> Bem bosta Exato E eu que montei Cala a boca Mano, eu tô ficando com raiva desse filho da puta. Caralho, mano. Vai fumar droga. <risos> seu emo maconheiro. Vai, seu emo. emo. maconheiro de merda. Ah! Esse cara é chato! Mano, eu vou ganhar, velho. Eu não vou ganhar, mano. Eu não vou ganhar, tenho certeza disso Ou será que vou? Ih, chora vagabunda <risos> Chora, moleque Chora, chora Eu tô gritando É, eu tenho demência, tá? Ah, droga Só chora, né, velho? Só isso Chora. Galera, é, eu tive preguiça de editar mais e também porque eu preciso estudar ainda para desgraça da prova de amanhã porque essa escola que eu tô sétimo, sétimo ano é a desgraça em pessoa Então galera, eu peguei a parte que eu chorei no vídeo Então minha voz tá estranha e fica com aí com o vídeo a missão. E essa é a hora galera eu preciso tirar uma print beleza tirei print e é essa galera é a hora mano todo mundo torce pra vir lenhador mano eu tô tremendo né? Eu vou chorar muito semador Eu vou... Mano, mano, eu posso doar pro cara, velho, meu Leeador, leeador, por favor, por favor, leeador, por favor, por favor, por favor, por favor, ador mano, por favor Mano, eu tô com o olho fechado, tô com o olho fechado adorar ou não? Eu abri <risos> Ai, eu adoro! Eu adoro! Eu Eu Que bom, muito Tidak tá. Aqui... Aqui... uh...